O que, que acontece quando você está descendo? Bom, vamos lá de uma forma simples. Aqui está a ladeira, você vai passar daqui para cá. A cada passo, você está diminuindo, você está saltando, indo para baixo. O que, que acontece com a gravidade? A gravidade está te empurrando para baixo o tempo inteiro. Quanto maior essa descida de um chão para o outro, maior vai ser sua aceleração do seu corpo sobre o solo. É como se você estivesse descendo, vamos supor, a cada passo, 10 centímetros. Você está 10 centímetros mais alto descendo a cada passo. Agora se minha ladeira está aqui, o meu passo é curto, essa descida vai ser menor. Se meu passo é longo, essa descida vai ser maior. Então a aceleração do meu corpo num passo mais largo é maior. Se a aceleração do meu corpo num passo mais largo é maior, o que, que vai acontecer na hora de que segurar o movimento? Eu vou ter que segurar com mais força. A força de reação do solo sobre o meu corpo vai ser maior também, porque eu estou aplicando uma força maior sobre o solo. E com isso eu tenho que trabalhar mais a minha musculatura para segurar esse impacto, para absorver esse impacto, para segurar esse movimento. Então, se eu estou descendo uma ladeira com uma passada larga, eu vou exigir muito mais a minha musculatura para segurar esse movimento. Eu vou exigir muito mais dos meus músculos, eu vou aumentar o meu impacto. Agora, se eu faço uma passada mais curta, faço um passinho curto, eu diminuo justamente essa escadinha que eu estou descendo eu diminuo o impacto de um passo para o outro. E mesmo assim, eu ainda continuo aproveitando a questão da aceleração do meu corpo, da gravidade que vai me empurrando, certo? Eu estou descendo. Então, se eu aumento a cadência com um passo curto, eu diminuo justamente esse impacto. O impacto é diminuído. Eu vou numa porçãozinha menor, tá? Só que eu vou aproveitando essa descida. Eu exijo menos da minha musculatura para segurar esse movimento a cada passo. Lembrando que o seu músculo ele se estressa muito mais numa, numa, numa contração excêntrica, tá? para segurar o movimento, do que concêntrica, no, quando ele está puxando realmente o músculo, do que quando está freando. ok? Então, quando você está freando, segurando o peso, fazendo a força contrária, você acaba lesando mais as suas fibras musculares. Você desgasta mais o seu músculo. ok? Então... Passo largo vai desgastar mais o seu músculo, vai aumentar o impacto, ok? E você acaba se freando também um pouquinho mais por conta desse passo largo. Passo curto, sua alegria, aumenta a carência e vai nessa. Sendo assim, vai ficar muito mais fácil. Gostou? Curtiu? Visualizou isso aí? Experimenta, cara. Vai lá, faz, pega a ladeirinha, faz com um passinho curto, rapidinho, faz com um passo largo. Vê como que o seu corpo vai responder a isso, beleza? Vai lá. Faz, pratica e depois volta aqui para mim falar como é que foi essa experiência, beleza?